Olha só as canelas desse, desse pintinho gente, com 45 dias nascido. Olha só, isso vai ser um monstro, hein? Olha o porte disso aqui, gente. Olha as canelas desse aqui, ó. 45 dias nascido. Não criou nem pena direito ainda. Tá com as penujas ainda, né? aquela bem fininha. Espelhinho bem, bem fininho. Estão começando a nascer pena agora. Que pena que tinha um meio vermelhinho e ele não sobreviveu. Ele sumiu. Anoiteceu. E amanheceu o dia eu não encontrei mais ele. É. Aqui são as bramas. Olha que linda. aos pés dela aqui, ó. Temos uma preta, um galo ali, ó. Aquela preta ali, ela é pura. É, quiser limpar a terra é só contratar que o, o, o franguinho aí, ó. Vai atrás aí, ó. Olha ó. Não dá boi não, é Mas gosta muito de mata, vai. Mata inseto, é Quer limpar o seu quintal? Olha só, criar umas galinhas, ó. elas ciscam, ó. não fica nada, acaba com toda o mato que tiver. Ó. Olha, ó. olha a galinha do teiano, ela passa o pé aí, ó, traz um monte de terra. Olha, viu, ó. Olha que lindo! Então, vamos ficando por aqui, ó. E vamos que vamos, hein? Eu crescer, ó. Pra ver se é macho ou se é fêmea. Esse aqui. Olha, um pescoço pelado. Esse, esse manchadinho aqui. E dois meio avermelhadinho, ó. Fui. Tchau, minha gente. Um abração pra vocês, hein? Se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos. Ajuda